Apresentando... Eu, papai Jujuba Nanica. No canal... Jujuba, Jujuba Nanica! A ah, Uber deve estar chegando já. Olha! Um monte de vídeo da Jujuba Nanica. Nossa! Ah, acho que é aquele moço ali. Acho que o Uber está chegando. Aí, chegou. olha é moço? Eu quero ir lá para casa da Júlia endereço julia, arroba julia, rapper Ok Nós vamos ter que fazer uma volta porque ali a rua é fechada Ok? Ok Como eu estou com mais doce no pé, então não liga não Se eu ficar meio doido aqui, eu estou pensando em a linha amarela Bem longe a casa dela né? Vem longe você conhece a Júlia? Não, não conheço não, só conheço o canal da Júlia hum. Ela faz vídeo para internet É legal, né? Você sabe o que é a internet? Não moça, infelizmente Vamos ter que dar a volta no mundo porque lá a rua é fechada Vai ficar cara esse hein? Tá, tá dando volta por quê? Eu não tô dando volta, moça é que assim, a rua lá é bem fechada, sabe, bem fechadinha Aí só pode passar lá Quem é policial, sabe, moça? Tá bom Aí às vezes já tá chegando, sabe Vai ser 200 milhões de reais aqui o Uber, tá? Tá demorando demais, porque minha perna tá doendo Tá bom Aí. aqui é a casa é dela? É ah, É aí mesmo, pode parar Ok, moço, me dá 300 milhões de reais. Tudo isso? Não, é 3 reais, moço. 3, real. 3 reais. 3 Deixa eu ver se eu acho aqui dinheiro aqui, que eu tô procurando a carteira aqui. Ô, oh, moço, não demora não, né, moço? Calma. Ô, oh, moço, você tá demorando demais, moço. Daqui a pouco eu vou morrer.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 Botei, já tomei banho, vesti minha hum. roupa. Ok, né? que você. As suas roupas e a gente vai comprar amanhã. No caso hoje, né? Ok, eu fiz biscoito. Você vai querer sentar? Senta aqui, ó, cadeirinha. Bonita. Olha a cadeira bonita. Aqui, ó, tô Aqui, ó. Que isso? Queijo? Você não, gosta de queijo? não, não é queijo, meu querido. É biscoito. Aqui em cima é só um pouquinho. Ah, tá. Um pouquinho de panqueca Tá bom.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 Um hum? jogo depois, mais, mais tarde. Uhum. Jogar um jogo. Uhum. Mas antes disso vamos, dar um, vamos passear de carro. Tá, onde você quer ir? Não sei. Ah, é verdade, vamos tem comprar. Boliche? Quer um boliche. Hum, não sei se tem boliche. Mas não sei, né? É que aqui é meio estranho, né? Tem, às vezes. Co... Eles Deixa tão... eu ver no celular pra ver se tem alguma coisa. Ok.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 Aqui, é o Mario. Legalzinho, né, Mario? Aqui, ó. Ah, aquele que nós jogávamos, né? É verdade. É mais legal, Mario. Vou jogar aqui, ó. Aqui, ó. Vou jogar aqui. Que seja... Joguinho de luta. Bom, irmão. Tu quer comer alguma coisa? Tem uma... Eu tenho uma loja onde vende coisas. Não, vamos conhecer mais essa cidade. que não... Ok, vem. Tá de noite. Tá tarde de noite. Não tem muita gente. Sim, eu esqueci de trancar o carro. Mas ninguém roubou, okay, que bom, né? Ah, aqui não tem... Perto da delegacia, quem vai É, também é só um idiota. Bom, aqui tem uma loja de roupa. Ai, como eu amo. Tá bom, vamos lá. Vem, aqui é as roupas das garotas. Pode ir escolhendo uma roupa aí pra você, meu querido. Vem. Ô meu irmão, tá difícil de sair do carro? Aqui, ó. Aqui é as roupas de meninos, tá bom? Eu vou escolher uma roupa pra mim.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 Hum, que por que você tá saindo pela porta dos fundo? Vai roubar negócio? Não, não vou roubar, não. Só sei que o banheiro. Aqui não tem banheiro, meu querido. Vamos pagar aqui, né? Pra... Ok, De, aqui ó. Olha que roupinha legal, gostei dela. Não gostei do Xbox, ok. Eu vou pagar aqui o almoço. Cadê? Ô, você, pagar você quer fazer um acampamento? vai pagar a minha. Você quer fazer um acampamento?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 Ok. Você vai onde? Hum, bora abastecer? No caso limpar vou o carro. Não, vou pagar, eu não vou pagar, não. Tá, tá. Mas eu? Eu vou aqui lavar o carro. É, lavar o carro. Vai eu, com eu dentro mesmo. Seu filho. Aqui, ó, meu carro tá brilhando, meu querido. Por que tem um carro? mini carro, gente? Ok, eu vou abastecer aqui. É o come. Aqui, tá abastecendo meu carro. Eu virei do lado errado, mas ok. Calma aí. Calma, moço. Calma, moço. Deixa eu virar tá do... Tá quanto a gasolina? Ô, oh, meu... Oh, meu querido, nem eu sei. Eu só tô gastando. Acho que tá uns 200, 100. É, 100 reais. 5 reais a gasolina. 5 Aham. Uhum. Eu vi ali. Não. É gasolina? Você colocou ou... Sei lá. Eu botei gasolina, né? Gasolina é top Gasolina nem dura Ok, agora tá enchendo ó. Tá enchendo que nosso tanque tá vazio ó. ó, tava vaziozinho Ok Já carregou bastante? Não, não tá bastante Ok, acho que tá indo, né? Foi Pronto, agora eu vou pagar aqui, né? Pegar o cartão de crédito Aqui, cartão Passar aqui Foi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 Vou gravar um comercial. Não. Sai daí. Tá Ai, Eu tô com a camisa do Xbox. Acabei de comprar. Ai meu pai, mas deixa eu virar a câmera pra lá. Pronto. Vamos. Vamos. Lá. Vem. Aqui, ó, a você quer um você comercial. quer hambúrguer? Não, olha. Aqui tem loja de bebê. Ai, que bonitinho. Vai dessa essa bala, hein, meu querido? Vai, eu vou dançar a balé. Olha, eu sou balé. Olha, eu, lá, lá, lá. eu sou balé que você. eu não sei. É você mexer assim. Bora logo, senão a gente. Bora. Vem, ah, vem. Vamos comprar camping e suprimentos? Que isso? Suprimentos de campa... acampamento. Olha. Tá. Hã? Tá bom.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 não vou pagar. que é assistir filme? Eu tô querendo. Hein? Não, você falou que ia acampar. Ok, deixa eu só pegar um... Eu não tenho ninguém pra recepcionar, então... Cadê você? Eu tô aqui na loja de um. Ai, mano. McDonald's. Guloso. Isso aqui é um shopping. É, Aí, cai Aí, vem. Você tá bem? Vamos pro médico? Não.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 morreu uma velha lá e tá lá. e, e uma não... assombração é eu não vou lá não que eu tô com medo bora na fazenda você conhece tudo aqui não não é que quando eu vim na minha casa você sabe que a gente tem que dar a volta no mundo né para vir na minha casa uhum. Por isso mesmo que eu posso cuidar daquele lugar. Olha a praia! É não, não quero não. Aqui, ó. Acampamento. Bora não Pronto. Agora vem aqui. Eu vou montar a barraca. Quer me ajudar, não? Vem me ajudar? Eu tenho uma fogueira aqui. Quem deixou uma fogueira Vem, me ajuda a montar a barraca. Cadê? Me ajuda, meu querido. Eu vou pegar um martelo.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 apertando aqui, batendo aqui Ok, eu vou procurar algumas lenhas para me acender o fogo de novo, né? Aqui, cadê? Hum, tá, tá, tá, tá, tá, tá, cadê? Meu pai amado, olha o que eu achei aqui O okay. quê? Aqui. aqui E nem venceu ainda que é isso? Doritos Joga fora, tava aí, tava aí no chão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 na churrasco. Ok, eu já vou pegar aqui. Eu já peguei as madeiras. Então, bora botar. Aqui, cadê, cadê? Pronto. Aqui, check, check, check, check, check, check, check, check, Pronto. Agora é só a gente fazer assim, ó. Cabum! Aqui ó, cabum!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 Meio que de uns trecos que voam. É mó legal, vem! Onde é? Aqui, ó. É perto da escola, não sei por quê. Vem! Aqui é escuro, né? É. Quando a gente subir... Drone. É onde a gente vai andar de drone.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 Ai, ai Por que o cav Ah, tá, o cavalo tá ficando escuro Porque tá te ficando de noite Entendeu? Entendi O nome dele vai ser qual? Vai ser Juju ju Pé de pano Pé de pano Verdade, né? Igual do pica -pau. Foi Pé de pano Ok, bora, pé de pano Onde é o hospital mesmo? Ah, a gente já passou que tem uma delegacia aqui nessa cidade, sendo que não acontece nada aqui. O cavalo, Ih, o cavalinho! Um aí. o comendo grama aí. Ele vai ficar comendo árvore, vem, vamos, meu papai. Mas meu não papai. sou eu não sou é, você. É? sou, é seu irmão. É, né, que eu, é que eu falo, é que eu falo pra, porque eu tô acostumado com o papai, faz tempo que a gente não mora junto, faz pouco tempo, né. Vem, eu vou ficar deitada aqui, ó. Ó, oh, minha perna. Vou apertar o botão aqui. Acho que eu vou morrer. Ligar o ar aqui. Chama o um médico lá. <risos> Ih! O que que essa menina tem? Ai meu pai, vai me tá repreendido Meu querido, que é você Porque você que é tá que, que aconteceu com você? Hoje gente dia de tudo. por que você quer Tá com fogo no seu cabelo? Hein? Ele tá meio vermelho Tô perguntando o que que aconteceu com você? Ai, tava tá andando de drone, aí eu caí de uma altura só de 200 milhões de metros. E essa perna aí? Ah, não, não é essa perna não, é a outra, é do outro lado, meu querido. Então fala. Mas você tem que parar de ser burro, você tem que perguntar qual é a perna. Eu sou medo, sou burro. <risos> é sim. Hum. Então, é, tá quebrada mesmo. Ah, fi...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 Irmão, irmão, é você? Ah, tá, é você. Ai, minha perna já tá, já tá bem melhor, sabe? Que não que tal a gente vazar, né? Que eu não quero tomar injeção. Bora, que eu tô aqui, ó, com, com medo demais. Cadê meu cavalo? Cadê o pé de pano? Aqui, ó, vem. Cadê você? O médico que isso, meu irmão? Não é possível, não. Não, eu tô aqui no cavalo.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 Zoom, maninho, olha aqui. Zoom, <risos> bora de novo. Zoom, foi de costa. Agora o oh maninho, eu não consigo entrar. Ideia, encaixado? Vamos cá aqui, Engateando. Maninho, eu tô preso.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 Bora comer, maninho. Tô com fome. Mas você só fome, né? Agora <risos> oh, desce, tchau. na ah, fi. Vem, bora. Ixi, você vai embora? Eu vou dormir. Bora dormir aqui na minha casa, meu querido, que eu tô sem você... paciência. Pass... Pera aí, não entra é não. Ô, maninho, eu só tô aqui uma vassourada nele. Será que ele tá bem? Sim. Ih, morreu. Cadê ele? Ele foi embora depois da vassourada, maninho. Ai, ai. Hã? Terminei passando o carrinho de mais da grama. Oi. Olha, então o carrinho dentro da casa. É, é só amiga? É é é é não. Vaza. Sua feia. Não entre mais na minha casa. Meu querido. O cara fugiu. Ô, oh, maninho, não consegui fechar. Aí, ó. Oh, a maninha me ajuda a fechar a porta. Vamos finalizar? Sim.